A religião é o ópio do povo, concordo, porém, todavia, contudo, afirmo categoricamente que Jesus Cristo é a essência da vida, a seiva da existência. Deus está morto, é o que muitos dizem. Na verdade, Deus está morto em corações vazios, cujos respectivos rituais orquestrados pelas religiões tornam-se o paradoxo da intrínseca comunhão estabelecida por uma vida cheia do Espírito Santo. Isso não significa que devemos fomentar o um nilismo tão comum que permeia nas religiões cuja volatilidade e ou volúvel superficialidade cominam em uma estéreo doutrina, e ainda que se parta para um horrível, terrível e no sensacionalismo, a essência continua vazia denunciando o tão comum niilismo que condena a religião a uma frustrante ambiguidade. Afirmo isso porque, ao se fomentar o soberbo ateísmo mesclado com o preconceituoso nihilismo, ou de forma mais desinteressada evidenciar o agnosticismo, com isso dirimirmos o que há de bom, o que de bom poder-se ir preconizar de salutar através de uma comunhão. A eutanásia das igrejas vem sendo impetrada paulatinamente através da apostasia, que em diversas heresias a miúde são promulgadas e com isso, difere do que significa uma boa doutrina, uma idônea e ilibada doutrina. Só que para evidenciar a verdadeira essência de Cristo, é imprescindível que essa doutrina idônea e ilibada tenha inserida no seu âmago o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão consoladora do Espírito Santo. Isto sim. Vivifica a vida de Deus de forma subjetiva em cada coração, que em coletividade, em convivência, faz com que a comunhão seja inexpugnável, inefável, inenarrável, junção do corpo de Cristo, o que torna a igreja viva.